Então, já organizamos o time aqui, beleza? Bom, agora a gente vai iniciar o jogo. Então, vamos testar esse novo atacante nosso aqui, o Benzema. Vamos ver se ele joga bem ou não. Se não jogar, a gente já volta porque a gente tava antes, cara. E fica do jeito que tava. Vamos fazer essa partida aqui. Só pra gente ver como é que os caras estão. É, na verdade, eu deixei o, o Benzema no meio, mas eu vou colocar ele na ponta, velho. Vou deixar o Abumeang como ataque. Ó, deixa eu ver. Já peguei um cara meio embaçadão ali, cara. 92 também. O goleiro dele é bom. Bom, ó, peguei um cara meio zica aqui, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Dá nada não. Vamos tentar. Sanjun FC E olha que novidade na narração. exatamente nos comentários. Deixa eu só mudar aqui, velho. Porque o Benzema, ele vai fazer uma liga com o Mendy. Que são os dois do Real Madrid, tá ligado? É o Mengo eu vou deixar no meio. O Mengo é bom driblador, tá ligado? Ah. Pô, o cara abandonou a partida, velho. Uma raiva disso, mano. Os caras são muito... Ela, meu. Vamos lá, vamos lá, galera, novamente. Agora vai dar boa. Vou gravar mais esse vídeo hoje. Dormir porque amanhã tem que acordar cedo, né, pars? Cedo aqui não vai dar nem graça, velho. Tá aberto, tá. Quatro ataques também. Dois atacantes, dois pontos, atacando. Porém, o meio dele tá aberto, cara. Então a zaga dificilmente é vai segurar, meu. Lucas Moura que corre para caramba, o Bumeanga é bom driblador, tá ligado? O Benzema não sei como é que joga. Esse Deles aqui é bom, filho. Meu padrinho de casamento, meu brother, Caio Ribeiro. É jogo do Division Rivals no FUT, a gente vai acompanhar tudo de perto. Expectativa pro jogo de hoje, então, é a melhor possível, daqui a pouquinho a bola vai rolar. E num amistoso não tem muita desculpa pra não jogar de maneira mais solta. Eu espero que nenhum time se feche na defesa pensando em resultado. Boa, vai Fernandes. Fernandes. Isso, garoto. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ah, não passou, hein. Se passasse, filhão. E essa é a escalação do time anfitrião. Era o primeiro gol do jogo já, O time hein? vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas. Três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante vai, a vai. de bola do adversário. Que falta perigosa! O goleiro da mó pronta na defesa. Opa! Hum, a entrada apareceu. Ah, falta de vergonha na cara! Vai, Lucas! Caio primeiro, você diria que esses dois aí vão. Vai um Particular, pelo prêmio de melhor em campo? A tendência é essa. Thiago. Pelo menos no papel são os destaques de hoje. Mas, de repente algum outro jogador... uh, boa Gomes. Boa, da... boa, vai time Não deixa os caras vir não. Perderam a boa, que... vai Bernard! Vai Gumiang. Gumiang. Poderia ser uma boa saída ataque Boa, Gumengue Não deu em nada. Maris, Não deixa, não deixa trava, de aqui, trava aqui, trava aqui Cor, dentro, vamos ver. Fora, sem Boa diferença. Paia pra caramba Vamos chegar lá, time Vamos lá, vamos lá, vamos lá É agora, hein Redford. Ai, cara, não podia ter perdido essa, hein? Ai, cara, agora. Uh, ainda bem que o Areola é bom, hein? Ainda bem que o Areola domina no gol, né, velho? Olha a Vidal. Isso, Lucas. Chance pra se passar o jogo pancada no travessão. O Boa, Bernard! A trave salvou daquela vez. Mas não dá para contar com a sorte toda hora. Com o jogo empatado, é importante você não dar muitas chances pro adversário. Tá chance uh, Caralho! A merda é que eu sou ruim pra caramba no pênalti, velho. Deixa eu ver aqui. O goleiro. ai que da droga! Cobrança. Não deu para bater calibrado, velho. Se bater, bater calibrado, hein, jeito de definir cobrança bem feita, entra Só ai, cara. Que droga. Que no a FIFA Benito. 20 é foda bater pênalti. No 19 já era embaçada. Que é pior Mais. ainda, velho. Opa! Um hora, certo a por ali. Vai lá, vai lá. Vai, Denis. Isso, Fernandes. garoto. Vai, Fernandes. Bernard. Eu acho que meus carinhas estão bem mortos, velho. Por isso que eles Ababinho. não estão aguentando o pega, tá ligado? Ah, o adversário tava ligado ali para interceptar o passe. E ele tira o perigo dali. Karim Benzema. Lucas Moura. Recuperou dentro da... Ah, raiva. que droga, mano. Fabinho. Rashford Marês. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Boa. Um a Vai, de Bernardo. Denis. É contigo, Benzema, Passe bem Ah, Benzema. Pressão bem feita pra roda. Vai Vidal. Vai, Fernandes. Fernandes. Cara, não tá passando nada, filho. Cabinho. Caramba, velho. cara caras é fechadão mesmo. Consigo passar pelo meio de campo, mas lá na frente que é bom. Nada. Acho que tinha tocado, velho. Olha o e como Boa! como belo salto para pegar. Que chance de pular na frente! Boa! Boa, time! Ótimo. Boa! Ótima! Caramba! Marcação chegou na pressão! Ah, cara, que droga! O adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vai, Fernandes. Vamos ver quem segura a arrancada do Albamian. Uhum. E aí, outro time recupera a posse de bola. Ah, cara. Na moral, que. Categoria. Não sei se é porque os caras estão mortos, tá ligado? mais essas transições rápidas aí, a chance era boa dois minutos vai ah, isso Bernardo Fernandes acompanhou Ah, cara que droga ó o o tempo. porra time Deixa Eu ver, viu meus caras de... Nossa, o Fernandes tá morto Bernardo tá morto Albiol tá morto argumento que tá mais ou menos Caramba, velho. Ah, deixa eu trocar já, velho. Tá louco. Vou ficar jogando com esses caras assim, não. Deixa eu... No lugar do Bernardo, colocar o Aniesta, do Fernandes. Vou colocar o Keita. 82. 85. 81 de ritmo, Keita. 85. Condução 88. avô ah, voa. O obiol aqui. Colocar. Beleza. Fechou. Vou esses três, cara. Agora fica tranquilo daí pra gente jogar. Tá ligado? Vamos lá, time. Agora a gente tem que ir pra cima com tudo, mano. Não podemos deixar os caras. Passar, Barinho. trava os caras aí. O ataque vai começando por ali. Aí o vai marcar. Ai, que droga! Que droga, velho. Trent Alexander Ardo. Buscou um espaço para resolver. Ah, que merda. Maré, na não, ele errou. Cara! A nossa nossa forte, Senhora, não, mano! Cara. Ai que merda! Tem na dele. Boa, Ariola! Esse goleiro é um mito, rapaz! Parabéns, Zé Mar. Isso, vai Lucas. Entendi! Mais pro jogo. Olha o Benzema. Ah! Aí, time, entrou em impedimento. Fabinho. Um Olha, hoje ele não tá errando nada hein? mais Fabinho, deixa os caras não, velho. boa é trava aí velho a posição é ótima para bater direto Thiagão. acho que não vem jogada ensaiada não Maré, pra fora, boa a trave, bela. De falta, que vai um joga lá na frente Ariola. isso garoto Ah, cara não desarma assim velho Mindy. O árbitro deixou o jogo Isso, vai mendir. Isso, vai o Ah, a sai bola fora. Da Chegamos aos 15 minutos. Temos tá mais de sacanagem. mano, bela troca de passes. Eles vão girando a bola com muita consciência. Mares, Milano, Boa Areola. Tira daí, tira daí, tira daí Olha o que ele tá aprontando Nossa, esse carrinho foi é arriscado, hein Vai, Mendy! Vai que é tua Ah, mano A regra é clara, vem vermelho por aí, hein Dali é só bater na bola com carinho Dá pra desempatar a partida nessa falta Eita, aqui não levou perigo. Que merda, mano. Ai, cara, que droga. Que droga, velho. Vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar. Ó, esses caras ficam se enrolando, velho. Pra acabar mesmo, vai substituir quem? Pô, cara, o time nem tá fraco, velho. Estamos jogando bem, muito. Vai nesta, ah, isso. Vai pro ah, Meangue. Iniesta! Gol, gol, gol, gol! Tá lá! Boa, Benzema. Isso aí. Colocam ele no time e já fez um gol. Bichão é. Tava dominado. Vamos ver se agora eles conseguem se organizar melhor. Boa. Agora sim, gostei de ver. Porque o 0 a 0 realmente não combinava com o que a gente estava vendo em campo, Thiago. Vai, Raimendi. Passou como quis, no travessão e pra fora. Caramba, velho. Vai lá, mais um, galera, mais um para garantir. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Boa, vai é, está. Minutos de futebol por aqui. Arbitragem deixou correr vantagem no lance. Vai com tudo para cima da defesa. Aubameyang. Tinha Jogador um adversário ligataço no meio do caminho, passe não chegou. Vai, Mindy. Boa. Vai, Bomang. Bola Boa! Tava impedido, tava impedido. Isso daí. Isso aí, time. ótima, Ah! Vai abandonar a partida? Ai, ai, vai trocar agora. Desiste logo, cara. Você vai abandonar a partida e desiste logo, velho. Vai que tá? Denis. Isso, garoto. É ele o goleiro agora. E entrou. Tá lá. Sobrou de novo, garotão. Ah, malandro. Isso aí, Benzema. Benzema. Encaminhada, sim, garantida, ainda não. O pior aí. que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. É. Nós podemos tirar o pé e diminuir o ritmo. Que ainda a gente não perde, rapaz. Arangue! Gabriel Jesus. <risos> Gabriel Jesus não nem tá jogando, filho. Alex. Vai com ousadia, vai com confiança. Dá para jogar a bola na área. Partiu para dentro. O ju... mandou pro gol. Que defesa! Hein? Tá lá o goleiro Vamos tentar um, um olímpico aqui, galera, para ficar bonita. Canceio Foi demais. Gol, Palma pra longe, bela defesa. Se cruzar direita, é bem o gol. Olha o Benzema. Vai testar o goleiro. Defendeu que a bola sem jogo ainda. Ai, caramba. Marcial. E aí, outro time recupera a posse de bola. As Demorou. Tem um pouco vai em cima, vai em cima, de cima não deixa. Isso. Bola forte o fica com ela Boa! O juiz para o jogo é falta. Aí, time. Aí, a gente gosta, hein? É assim que nós gosta Vai, Keita. Benzema. Lucas Moura. Ah, Agora o Lucas na banheira. Ah. Pô, se não fosse esse impedimento chato aí, cara. Eu ia fazer muito mais gol, velho. Matou a marcação. Linda fim. É agora, Lucas. Porra. Isso, vai, velho. Isso, garoto. Carinho Benzema. O juiz indica mais três minutos de jogo. Lucas. Eira. Direto pro goleiro, o passe veio forte demais. Ah, o cara colocou o Gabriel Jesus, e filhão? E tá o apito final. Já era, galera. Uma Acabou. Esperada, né, Ganhamos. Uhum. aí malandro. Boa time. Pô, jogou bem, jogou bem Benzema Só que esse cara também não era muito difícil não, velho Certo que meu time também tava meio mortão, tive sabe, que tirar uns caras Mas esse time aí mas até que... Dele fez dois bem suave muita personalidade... Bom, tá jogando bem o Benzema, galera Acho que vale a pena o DME, hein Se caso não for bom pro seu time, joga em outro DME, cara Pra ganhar, é... Mais over, tem um de tots lá, que é 85 Faz lá, usa ele e é isso daí família, vamos ver lá o que que a gente vai ganhar, Pause. 20 pontos, mais 15 de habilidade, fechou galera, ganhamos mais 580 de XP, fechou. Família, mas é isso daí então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou, sugestões de contratações, o que você tá achando da atuação do Benzema no, no, no elenco agora, o que você achou dessa formação que eu montei agora, o elenco todo, beleza? E também se quiser me segue nas redes sociais estão passando aqui embaixo, galera, beleza? É bem importante que você me siga lá nas redes sociais, mano, que daí lá a gente troca uma ideia, eu sempre tô falando sobre o canal e eu vou fazer uma parada bem legal lá agora pro canal, beleza? Sobre o FIFA 21 Então me segue lá e fica ligado, mano Eu vou indo nessa, valeu pela sua presença Fui!